Os resultados são muito satisfatórios porque a participação tem vindo sempre a aumentar e também a diversidade dos trabalhos tem vindo cada vez também a ser maior. Nós temos aplicações informáticas, temos estudos de diversas áreas, desde a Biologia, desde a Informática, Sociologia, História. Portanto, para nós é muito agradável ver como é que é feita uma aplicação, uma utilização tão diversificada do arquivo.pt nas mais diversas áreas. A principal novidade é que, calhar já não é uma novidade, mas é uma iniciativa anual. Portanto, as pessoas se não ganharem este ano, os candidatos podem sempre concorrer para o ano, podem sempre melhorar o seu trabalho e uh, continuarem a submeter. Um, para o ano, nós temos algumas novidades, se calhar além dos três prémios vamos ter mais alguns por parte do, dos mecenas, mas isto ainda está, ainda está a ser preparado, mas o que eu aconselho é que se mantenham atentos e comecem desde já a preparar as vossas candidaturas, sejam, sejam aplicações informáticas, sejam estudos, uh, comecem a preparar-se ou a melhorar os trabalhos que não foram premiados este ano.